Essa é a pergunta, né? qual é a nossa identidade? O que é que nos identifica? Acho que se não, não soubermos minimamente de onde vimos ou quem somos, acho que também temos mais dificuldade depois em estar preparados para planear o futuro e, e ter mais segurança. A queima de Judas tem o, o, o grande simbolismo da, do início da primavera. O fogo, o queimar do, do Judas, no fundo, simboliza o queimar do inverno. Não temos ligação nenhuma com a Igreja, isso não, não nos interessa de todo. Também não nos interessava estar a mudar o nome ao evento, porque é essa a sua raiz mas, de facto, estamos mais prisioneiros desta ideia de celebrar a vida e a primavera. Nós aqui em Vila do Conde fazemos uma, fazemos uma queima de Judas um pouco especial, fazemos uma encenação teatral onde misturamos várias linguagens artísticas, um espetáculo comunitário, somos pessoas ligadas ao teatro e às artes, no fundo aproveitamos também esta ideia para criar conexão com as pessoas, porque esse também é, se calhar, o grande principal objetivo é criar a conexão, e isso que pretendemos é esta ideia de, de juntar a comunidade e, no fundo, quebrar o, o, este princípio capitalista do individualismo, da competição. E daí também o envolvimento da comunidade, são cerca de 200 pessoas, classes sociais muito diferentes, artistas também com linguagens muito diferentes, com amadores profissionais, voluntários, ou seja, isso é muito interessante, de repente juntar uh, uma série de, de pessoas que à partida não teriam nada a ver umas com, com as outras, e que no fundo estão juntas para celebrar a vida. as coisas nos estimulam a olhar-nos e dar-nos as mãos, por exemplo, são coisas muito simples, estamos muito presos a ao... Comunicamos muito com o Facebook e tal, mas depois não temos como conexão real, no real. E, e conhecermos também, porque isto é uma cidade, e como sabem, às vezes as cidades são muito impessoais. mantemos muito tradicional, ou seja, o Judas deixa sempre alguma coisa, alguém okay. ou alguma situação.